Próximo vídeo, desejando feliz Natal pra todo mundo aí que tá assistindo E eu tô aqui no Dragon Tank, o link vai estar na descrição Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo legal e divertido aqui para vocês no meu canal, galera O que, que acontece? Eu dei uma paradinha aí, eu tô trazendo um vídeo, tô esperando bater 100 views pra poder trazer o próximo vídeo O canal deu tá uma decaída por falta de vídeo, né? Mas isso é normal E tanto eu não vou desanimar e conforme eu vou fazendo os vídeos, vão apoiando, vão pedindo mais Porque é importante né galera E eu queria já começar entrando aqui no DDT, Mostrando algumas coisas pra vocês que tem de novo aqui Como são os eventos que tá tendo aqui, fechou galera? Basicamente quando você entrar, criar sua conta aí ó Se você for novato, você vai vir aqui em evento Daí já tem evento no servidor que eu tô jogando No caso que é o servidor 4 você pode vir aqui, ó, começando o evento zero, que é o evento do Dia das Crianças Vem embaixo, o evento que vem aqui tá embaixo, é, pra falar a verdade E de lá pra cima, você vem coletando tudo, entendeu? Vai vir alguns itens bem legal aqui no seu e-mail Você coleta, eu vou isso sua conta, manda um print pra mim lá no Facebook Ou aqui também no Instagram, que eu vou estar tá olhando também, fechou? Tá tudo aí na descrição, ó, aparecendo aí na tela pra vocês essa é a minha conta. Eu dei que veio uma evoluída nela. É uma conta que vê que tá bem legal. Na minha visão, né? Espero que também vocês gostem dela. E conforme eu for jogando, vou tentar evoluir. Ela é totalmente free. Não tem nada que eu tenha gastado. Na real, eu gastei pra, só para colocar o um VIP. <risos> mas é uma coisa bem simples, né? Que é 10 reais então eu não vou chamar essa de totalmente free. É uma conta que eu gastei. Mas não foi muito. Foi um dinheiro bem simbólico. Mas enfim, né? Ela tá de mais 12 no cara jogo. Super, né? E tá de mais nove na roupa. Mais oito no chapéu. Tem algumas coisinhas aqui que eu tenho que.. Pra mexer, né, né? Conforme eu vou upando, eu vou fazendo as coisas. Mas ele já tá com 28k de EFC. Eu na fusão consigo o verdadeiro dom de anjo. Tô cagado, né? Tietia tá bundudo, papai. <risos> Mas enfim, né galera, conseguiu o verdadeiro dom de anjo E isso aumentou um pouco dos meus atributos, como ataque Defesa, me deu um FC a mais Também, e pra quem não sabe Entrando aí no servidor Você pode também, querer entrar na minha sociedade Né mano, criou sua conta, tá com Tá com vontade de ter uma sociedade Que o próprio QB Cara, que faz o vídeo pra você Opa, tô coçando meu oi aqui por isso deu uma parada. Tá chovendo, se vocês ouviram uma chuvinha aí É isso, né mas como eu tava falando, vocês querem ter uma sociedade que o Titi tá e também quer ver Quer tirar o um GVG, sempre online Você pode aparecer aqui nos vídeos, é só entrar aqui, fechou galera? Essa é a minha sociedade, não é uma sociedade grandiosa porque eu fiquei para trás devido ao meu HD queimar Mas coisas bem chatas acontecem, é, acontece né? <risos> Enfim, eu tenho algumas coisinhas aqui que dá, dá nível 4 e tal Mas hoje eu tô aqui pra quê? Pra mostrar pra vocês o evento, né, que é o evento, todos esses eventos que tá tendo. Pra quem não sabe, tem um hall da fama aqui também. E eu queria mostrar minha continha, né. Aí vocês viram, esse cara já tá nível 51. Cara, evoluiu muito, né, mano. Eu fiquei bem pra trás, quando eu tava jogando ainda, esse cara tava nível... No nível que eu tô agora, ele tava nível 21, 22 no máximo. Agora eu tô nível 19, os caras evoluiu bem. Mas os caras gastam bem também pra evoluir, né? Então... Não um tiro mérito. Tá lá no hall da fama, porque quer ver tá gastando bem também quer ver tá evoluindo bem. Um dia eu cheguei para esse caboclo e falei... De jeito assim... Mano, deixa eu gravar na sua conta aí, força Sai fora pensando que eu ia roubar a conta dele. Daí eu falei... Oxi, meu filho, aqui que vou fazer o um trem desse? no jogo vou roubar a sua conta. É cada coisa que a gente tem de querer escutar. Mas... Cada um com sua conta, né? Mas enfim... Eu vou tentar tirar um PVP para fazer um vídeozinho legal para vocês Deixa muito like, sugestão de vídeos aqui Que eu posso fazer aqui no Dragon Tank Eu tô com vontade de fazer umas instâncias Porque agora eu já tenho o calibre para poder suportar algumas instâncias É, e o Tietchan Tá ligado né fi Menino aqui é poderoso Eu peguei um boot, mas é bom que você já está curioso, que tá assistindo um vídeo pela primeira vez Tira suas dúvidas De como que é ver a jogabilidade Se o servidor é leve ou é pesado Conforme que eu peguei um boot, eu não vou mostrar minha habilidade aqui no PVP. Eu já vou voar pra perto e já vou matar pra conseguir meus cupom. O Tietchan é bom. Mas conforme eu não tô jogando muito tempo, o que, que aconteceu? Errei o voo. Deixa o boot fazer a jogada dele aí. Encher meu pão, né? Porque. Mas agora eu vou ter que mostrar minha habilidade. Que eu não tenho ainda. Um dia eu consigo, mas por enquanto eu vou ficar sem ela. <risos> mas é isso. Né, galera? Mano, ó, aproveita o Natal aí pra você escrever. Comer bem, assistir os vídeos de tchê -tchê e deixar o like, fechou? Que eu quero todo mundo feliz aqui, ó. Naquele modelo, tá Eu vou voar pra cima mesmo. Que eu sou cara de pau, não saber de nada, não. Só quero te matar, but. Porque eu preciso dos cupom, fechou? Manda 50-50-30 aí, faz seu jogo. Porque que, eu já, você já tá na minha lista eu Queria pegar um prêmio, né, pra ser você um é humilhado, né, no caso. <risos> mas enfim. Ó, já manda aí, ó. Tem já mata. Conforme é, tá chegando o Natal, eles aumentaram o, o cupom. Normalmente é 200 cupom por vitória, mas hoje tá 400, então se você entrar, tirar alguns PP, já consegue obter alguns um, alguns cupom, né? E se você tiver meio que ver, ah, não, não quero você ignorante. Para que que eu preciso fazer PPP? Se eu tenho ó, cash, tenho, tenho calibre na conta Chega aqui ó, recarga de cupom Já recarrega, fica de boa Depois já manda pro, pro gordinho do Fabote Eu recarreguei para vídeo Tietê para ver se o bicho libera bela que é verba né Porque tá ligado né, Não é preciso também é né, meu parceiro tal, nós comemos um pavetone aí ó, cacau show Ô oh, meu filho <risos> Mas enfim né galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo esse vídeo foi mais escrever para conversar com vocês. Eu sei que vocês gostam da presença ilustre aqui, cidadão, belo e caro, que chega a e engrandece todo lugar com seu brilho, exaltando a sua beleza. Ah, da poeta, meu amigo. Mas enfim, deixa o seu like, se inscreve no canal se for novo, compartilha muito esse vídeo. E não se esquece, sugestões, deixa aí nos comentários, meu parceiro. Agora pode deixar o dislike, que não tem como você ver o dislike, nem. Né? Eu amo esse YouTube, meu parceiro. E é nóis.